Ah, tá bom, velho. Eu acho que eu vou lá pra cima, mano, porque eu sempre quis ver se eu consigo chegar ao telhado, mano. Como que? Dá pra passar pra cá? Aí, boa. Caraca, eu tô no telhado, mano. Quem diria, velho? Que eu poderia. Só que nisso aqui, ó. Ai caramba, quase cai e quebra a perna Mas enfim galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Gu E é o seguinte galera, esse vídeo é basicamente o seguinte galera Me chamaram, um tal de um cientista maluco Me chamou aqui pelo meu WhatsApp Pra eu ir até o laboratório dele E mano, basicamente eu vou provar uma poção Que ele vai me explicar Lá, quando eu chegar lá, galera Então, se vocês querem ver Que poção é essa Mano, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal Porque, mano, se você não ficar no gostei, mano Sei lá, mano Você vai morrer Brincadeira, galera, você não vai morrer não Você vai ficar vivendo a Silva aqui pra ver meus vídeos E se alegrar aí, beleza? Então é o seguinte, mano, eu vou fazer uma coisa hardcore Que é pular daqui de cima Mano, eu sou muito maluco, velho Eu vou quebrar a perna, mano, sério Ai, meu Deus Cara, eu tô na veirinha, velho, tô na veirinha Ai, meu Deus, mas flutuando, o que é isso? Tá, galera, vamos lá, 3, 2, 1 Vamos oh, no o celular do caramba Cadê embaixo, vai? 3, 1, e deixa o like Ai, nossa senhora Machuquei o dedinho do pé, galera Mas enfim, mano, eu acho que Pelas coordenadas que ele me mandou, mano A casa dele, a, o laboratório dele, barra casa, né? Fica pra cá, velho. a ah, siga no reto aqui, mano. Tá aqui no GPS, velho. Cigarreto e cigarreto. É só isso aqui. Tá, vira à direita. Vira à esquerda. Beleza. Ó, já tá aberto, meu Deus. Aqui, será que ele tá em casa, mano? Barra laboratório. Vem aqui. Ô, cientista. Posso entrar, mano? Valeu, velho. Ai, caramba. Tá, velho, é o seguinte, eu vim, vocês me chamam aqui no WhatsApp, né? Então, eu vim aqui pra você, mano, me explicar do que que é essa poção aí que você fez, né? que eu não faço a mínima ideia, mano. Porque, para, tem muita poção aqui, velho. Você é louco? Mas antes de você falar, mano, eu vou mostrar aqui pra galera o seu laboratório super maluco, beleza? Então tá, mano. Não, basicamente aqui, né, tem a entrada, tem um, sei lá, um negocinho, cara, o cara usa essa... Mano, o cara, é um antigaço, velho Por isso que ele é maluco, né? Tá, mano, tem um computador, velho É só digitar Tá, aqui temos uma sala vazia Que eu acho que era garagem, ele tampou ali E pra cá tem algumas poções, né? Algumas coisas, né? Que ele tava fazendo, né? Com plantas e... Sei lá, moendo alguma coisa Aqui temos o um quintal dele, né? Um quintal bem básico E pra cá, mano Cara, o que que é isso, velho? O cara é médico ou um cientista? Caraca, galera, olha isso, mano. O cara derrama uma coisa tóxica. Mas enfim, pode ir explicando é. aí, porque mano, eu quero entender como que funciona essa poção que você vai me dar, mano. Bom, cara, é o seguinte. Essa poção que eu vou te dar é basicamente você vai virar um animatronic aleatório. Então, você basicamente vai beber essa poção daqui 30 segundos, você vai virar um animatronic aleatório um animatronic, caraca, galera, vocês viram, eu vou virar um animatronic, mano tá, mas tipo assim, essa poção que você fez, tem a cura, tipo a cura de reverter pra humano de novo? bom, basicamente, <coughs> bom cara, eu tô trabalhando nisso ainda, então, ainda não tem, tá bom? mas daqui a pouco eu vou te dar uma poção, um remedinho, né? um comprimido pra você tomar ah, tá bom, velho. É. Tá, então qual dessas aqui é a poção certa, mano? É. é da primeira ferreira aqui, ainda. Acho é azulzinha. Azul, tá? Deixa eu pegar aqui azul. E, mano, eu espero que dê certo, viu, cientista maluco? Porque. Eu quero muito ver como que eu seria um animatronic, velho. Mano, ah, pode confiar, velho. É tudo confiança. Você vai ver um animatronic muito <coughs> Muito legal, beleza? Caraca, você tosse muito, mano, sem engaja a sua própria fala, velho, velho. Ah, foi mal, velho, porque... <coughs> eu sou meio doente, né, eu sou maluco, como você diz, né? Ah, tá bom, velho, me desculpe aí se você gosta que eu chame de maluco, mas... Se você fosse um cientista normal, velho, você não faria essas poções aqui, tipo, ah, vira alguma coisa. Só um maluco faz isso, então por isso que é tipo um apelido, entendeu? Não precisa ficar chateado. É ah, bom então, velho, pode beber aí, tá? Eu, eu recomendo você beber lá fora, porque... Se você virar, você pode bater a cabeça. Se for o Animatronic grande. Tá bom, velho. Eu vou lá fora aqui no seu E vamos ver qual Animatronic eu vou virar, galera. Mas enfim, mano. Antes de eu tomar essa bebida alcoólica. Brincadeira, galera. Não é alcoólica, não. É uma bebida normal. É uma poção, né, basicamente. E, mano, antes de eu tomar essa poção, eu quero muito que vocês cliquem no gostei e se inscrevam aqui no canal, galera. Se inscreve. O celular do carro. Espera aí, galera. Não quero falar com você. Para de perturbar minha vida. Pronto, galera, agora eu já respondi. Agora, galera, eu vou beber em 3, 2, 1. Vamos lá, galera. E... Hum. Hum, tem gosto de... Cocô, mano. Sério, é um mau gosto ruim. Caraca, velho. Isso aqui. <risos> Coloquei no o celular. Já falei, não quero falar com você. Ah, vou bloquear, galera. Sério, vou bloquear essa pessoa aqui, que eu não quero mais falar com ela. Pronto, bloqueei. Tá bloqueada, vou deixar aqui, ó. Vai ficar aí, hein? Né? Tá, galera, vamos esperar aqui uns 30 segundos e ver o que, que vai acontecer, mano. Tá bom, velho. Eu tô sentindo uma dor aqui na minha cabeça, mano. Que tô... Ah, o sol tá na minha cabeça também, né? Por isso tá tudo quente, mas enfim galera eu não faço a mínima. Me... Meu Deus, que isso velho? Eu virei um Fredão. Galera deu certo mano, Cê é doido mano, cara é muito da hora velho. Me sinto, sei lá tipo mais alto, é óbvio né? Eu, eu tenho que 30 centí mas enfim, mano, eu vou lá falar com o cientista maluco Tudo Tá, vamos falar com ele Cientista Ei, pode falar, mano É, deu certo, hein Meu Deus, que isso? É berração, EIT é, Não, pô, sou eu, sou eu, calma, sou eu, sou eu é o, é o Gu, é o Gu, sou o Gu, tá? Aqui, ó, tá o seu potinho aí pra tu que velho Sinceramente, eu quero muito a cura, né, pra isso aqui, né que você me deu, não, tá um pote, não quero o pote não, pode ficar com o pote, é cortesia da casa aqui é um restaurante então já aqui virou um restaurante do nada né cortesia da casa tá, tem tempo de passar o efeito aqui da, desse barulho aqui que você me deu? Ele tem é, dois dias o que? dois dias para passar isso aqui? ah, você tá tirando, ah não é possível tá bom, tá bom, tá é muito melhor você encontrar uma coisa resolu... Uma resolu... Uma... Sei lá, para resolver essa desgraça que você fez comigo. para quando eu fazer de novo, beber esse troço de novo, eu conseguir voltar ao normal. Tá bom, vou dar um jeito, calma. Ai, tá bom, vai. Ai, galera, tem que baixar baixo. Tem baixa abaixar, né? Tem que andar abaixado aqui pra ir na porta dele. Mas enfim, galera, eu estou bravo e ao mesmo tempo feliz e alegre, porque eu nunca virei um animatronic na minha vida, galera. Tipo, eu nunca pensei em que eu ia virar um animatronic. Mas enfim, galera, o vídeo vai falando por aqui. Quem tiver gostado, não esquece, mano, clica no gostei e ativa o sininho pra você não perder nenhum dos vídeos que sai aqui do canal. Pra você, mano, receber o vídeo antes de todo mundo aqui. E é inscrito no canal, galera? Se você apertar o sininho, você vai receber vídeos todos os dias sem atraso, beleza? Então é isso, valeu, valeu se fui. Tchau! E aí